Oi pessoas, eu sou Olivia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. Hoje eu vou fazer um vídeo, você já deve ter visto palavras, não sei porque é que eu fico anunciando, mas enfim. É, eu vou fazer um vídeo sobre este livro aqui, e yeah! nossa primeira resenha, talvez. Não sei se a gente pode chamar isso de resenha, mas enfim, eu vou fazer porque pediram e porque eu também queria fazer. Isso não cai na prova. Oi! Oh! Yeah. Que livro é esse? Se você está chegando no canal, eu comentei em um outro vídeo sobre uma história de Vitória que gosta de ler. Eu vou deixar aqui, ou aqui no card, ou aqui na descrição, é, comentando o que aconteceu na minha vida e que envolvia esse livro, né? e o que eu, como eu conheci essa vitória. E aí eu perguntei nesse vídeo se a galera queria que eu fizesse resenha de algum livro ou desse livro específico, né? E aí vamos fazer deste livro específico. O que que eu quero fazer? Um vídeo, não sei se é uma resenha, um vídeo. Bom, por que, que eu li este livro? Onde eu achei este livro? É, na verdade, os meus alunos me deram esse livro. Tá? E eu agradeço muito, muito, muito, muito, muito. Foi muito legal é, o cuidado que eles tiveram em, em escolher esse livro especificamente para mim. Segundo eles, eles tinham lido o livro, lógico. Eles disseram que lembraram muito do conteúdo da, da aula e achavam que eu ia gostar muito. E por isso tinham trazido para mim. Então, de fato... Deu certo. Por quê? Porque eu amei, eu amei, amei, amei o livro. E antes de dizer por que eu amei o livro, né? Explicar o que é o livro, eu tenho que dar algumas características deste livro aqui. Então, vamos lá. O livro é Persepolis, certo? Ele é da Marjane Satrap, que eu só quero chamar de satrapi mas tudo bem, é satrapi E essa versão é uma versão completa. Certo? Na verdade, a, a Satrap ela é romancista, ela escreve muito em quadrinhos e este daqui é em quadrinhos. Ele é todo em quadrinhos, maravilhoso. Acho a coisa mais linda os desenhos dele. E tem um filme também de, é, dessa história, né? também todo desenhadinho, todo bonitinho. Eu não assisti o filme ainda, só vi o trailer. Bom, ele é um livro da Companhia das Letras, certo? do selo Quadrinhos na Companhia. E, na verdade, eu disse que a versão é completa porque são quatro quadrinhos, certo? Quatro, quatro historinhas, na verdade, que são combinadas e estão aqui completinhas, né? Então aqui, o que é que conta a história? É uma autobiografia. Então, a Satrap fala de uma época uh, que ela viveu aos 10 anos de idade, até ali a adolescência dela, passando por todo esse processo de adolescência. Quem é a Satrap? Ela é uma franco-iraniana, certo, uh, ela viveu um período na Áustria, exilada, e isso ela também conta aqui. E, à medida que ela vai descrevendo o que aconteceu, porque a história começa, ela tem 10 anos de idade, e ela está ali em meio à Revolução Iraniana, que também é conhecida como Revolução uh, Islâmica, para alguns. Então, ela vai contar como aconteceu, ela está na escola, e, aos 10 anos de idade, ela estuda numa escola, que é um, é um liceu, é, com uma base de, de conhecimento ocidental, digamos assim, e aí ela se vê tendo que usar véu por conta da Revolução. No ano seguinte, ela tem que usar véu, as crianças têm que usar véu, as meninas são separadas dos meninos, e as crianças não entendem por que isso. Como é que em um ano eu estou... É, em meio a um monte de meninos, eu posso eu não preciso usar véu, né, eu posso expor os meus cabelos. E no ano seguinte eu preciso estar é, coberta, eu não posso usar uma série de coisas que eu estava acostumada a fazer. E é um pouco incompreensível para eles naquele momento. E aí, ao mesmo tempo, ela vai citando momentos da guerra. A Satrap, ela é de uma família que é extremamente politizada. Então ela, e ela tem essa visão mais ocidental porque também estudou é, em, em escolas assim. Ela é exilada por uns, acho que cinco anos, eu não lembro direito quando ela vai para a Áustria, mas acaba voltando para voltar para morar com os familiares e, e tem todo esse processo cultural de ela não se encontrar na Áustria, ela vê muita coisa que ela não estava acostumada e aí ela começa a se adaptar. Tem as questões das liberdades individuais que são mais fortes, principalmente para a cultura ocidental, é, que ela vê e gosta, porém tem outros valores com os quais ela não se enquadra. E aí quando ela volta para o Irã ela também não, não se enquadra muito. Ela não fala isso no livro, ela não diz que ela não se sente enquadrada. Você percebe isso à medida que ela vai descrevendo nos quadrinhos. E aí, porque são culturas extremamente diferentes. Então, quando eu peguei esse livro para ler, o que eu amei mesmo foi o fato dele ser carregado de informações que nós não estamos acostumados a ver. Então, assim, é, logo na introdução, eu até tinha dito que eu ia ler, mas não vou ler, não. É, no começo da introdução, ele vai descrevendo, ela vai descrevendo como é que, que aconteceu. Ela fala um pouquinho sobre a história né, do Irã. E aí, quando eu comecei a ler, eu vi persas, árabes, xismo, e eu confesso que eu fiquei... Eu li o primeiro parágrafo e eu... Como é? Pera, os persas, os árabes atacaram quem? Oi, chique. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento, apesar de, de ler... Sobre, apesar de ser uma professora da área de humanas e de, às vezes, ter que, que pesquisar um pouco mais sobre isso, como não é algo que está no meu cotidiano, eu acabo esquecendo algumas referências. E aí eu percebi que, de fato, a, a história a, da Mesopotâmia, a história da China, são histórias que a gente não sabe muito sobre elas. Né? A gente sabe o pensamento ocidental, mas muita coisa sobre o Oriente, muita coisa sobre as a, até sobre filosofia mesmo, é, mais oriental, ou é, que divergem da nossa vamos colocar assim, que divergem da nossa, essa daqui é uma história é, iraniana, mas poderia ser qualquer outra. É, que divergem muito da nossa cultura, a gente não tem tanto contato, né? E aí, isso me encantou no livro, isso fez com que eu disse assim, eu quero terminar de ler esse livro o mais rápido possível. Então, eu não conseguia desconectar, eu terminava a historinha, eu disse, ah, mas essas são mais três páginas, porque elas são divididas em vários gibizinhos, né? Várias historinhas. Então, eu ia lendo e disse, não, vou ler mais de três. Aí, eu, ah, mas eu tenho que fazer isso. Disse, não, mas só mais... São mais três páginas pra terminar a próxima, né? E aí acabou que eu li, acho que em dois ou três dias é, esse livro. E, e super recomendo. Eu fiquei tão empolgada que eu comentei no Instagram. Quem me segue no Instagram viu. Aí depois eu fiz o vídeo comentando e agora eu tô fazendo a resenha. Então, se você... Gosta de leituras, que sejam leituras que falem um pouco sobre cultura, mas que seja de uma forma mais leve, né, que eu acho que tem, de novo, tudo a ver com o canal, então é muito conhecimento, é muita informação, mas ele é contado de uma forma muito tranquila, assim, muito leve e num formato que eu achei muito legal, que é o formato de quadrinhos. Se você gosta desse tipo de leitura, super recomendo o Persepolis. Bom, é isso. O vídeo eu acho que vai ser curtinho mesmo, porque eu só queria focar nesse livro. E se eu encontrar outros livros ou se meus alunos me derem e eu tiver tempo de ler, porque tem alguns livros que estão pendentes, desculpa meus alunos que estão assistindo, tem alguns, acho que tem uns dois livros pendentes que as pessoas me deram e eu ainda não consegui terminar de ler, mas lerei. E aí de vez em quando eu vou sim trazer pra vocês quando eu encontrar sim um livro uau e que caiba no canal, lógico, né? Sempre tem que caber com o, a proposta do canal. Beijo pessoas, boa semana pra vocês! E leiam! Ler é sempre muito bom! Comentem aqui se vocês já leram esse livro e se gostaram também! Tchau! Isso não cai na prova! Oi! Oh, yeah.